Ei Clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está vindo com mais um vídeo de Eterna Noite, estamos fazendo gameplay Mais ou menos completa, trata-se de um Metroidvania sensacional para multiplataformas E hoje a gente vai fazer uma área que é uma ponte, né? posso dizer assim No último vídeo a gente fez a fortaleza submarina né? Derrotamos esse menininho, foi super agradável Mas um vídeo bem longo, foi um dos vídeos mais longos que eu fiz E hoje a gente vai... Olha, lá essa área que é uma ponte, né? Ela liga o espaço e assim o submundo. Para chegar lá a gente vai usar o trenzinho. Que eu não gosto, viu? Não gosto do trenzinho. Vamos, tá vou tentar evitar o máximo. O máximo de inimigos. Não me interessa nada disso é O mais rápido possível Mas mesmo assim é difícil Até que não foi tão ruim? Tô tomando um dano assim, medonho, mas é... Proposital. Pronto, chegamos na estação. Eu não tenho certeza se aqui liga onde a gente quer ir. Mas vamos perguntar. Costa Leste e Costa Oeste. A gente vai para a costa oeste. Beleza, chegamos na Bahia Infinita. A gente nem sequer tenha. A gente nem explorou aqui. Ainda bem, melhor assim. Tem as baleias de fundo. Muito bonitinho, aqui a gente encontra a primeira plataforma. É... Eu vou até o fim aqui, só para ver se tem alguma coisa. Eu acho que não tem, viu? Então, tem um negócio ali. Isso aqui deve levar em algum lugar que... É muita plataforma, hein? É muita plataforma até chegar. Onde a gente nem sabe se vai chegar. Olha lá! Tudo isso por um material escuro, que maravilha! Olha só o, tar... Olha o percurso que a gente fez! Extraordinário! Vamos avançar agora, vamos voltar lá pro começo. Beleza, logo que a gente sai da estação, já tem uma plataforminha aqui. eu acho que essa aqui é um pouco menos ingrata. do que o anterior. É um negócio aqui para descansar. Eu acho que já está já acabando. Véio. É bem rapidinho para chegar lá. Aí. Chegamos. Fica bem em cima da estação. Uma ilha voadora. Que dá acesso a, a essa área que serve de ponte. É uma área... Bem legal, tem uns inimigos difíceis pra caramba. Olha esse dragão aí, pelo amor. É uma coisa horrível. Ainda bem que tem um assento logo de cara. Tudo bem. Aqui existem duas coisas a serem feitas. Se você for para cima, você vai para o espaço. Se você for para baixo, você vai para o submundo. É muito mais fácil para baixo, né? Então vamos para baixo. Se não me engano, o menino do mapa tá por aqui. Isso aqui da noite? Carol E Eu achei que eles falavam alguma língua e na verdade não fala nada. É uma língua inventada. Ó, dá uma olhada aqui. Ó. Eu pretendo mostrar para baixo e para cima. Olha que maravilha. Savezinhos e aqui é o acesso. Não vou explorar muito, eu só vou mostrar as entradas. E aí, no próximo vídeo, quando a gente for fazer... O espaço, ou submundo, fica mais fácil. Uma... Maneira de não se dar mal... É prestar atenção nos... Nessas correntes, tem umas correntes, elas ligam as plataformas. Então, dá para ir descendo com uma certa confiança. Olha lá o dragão, ó. É Um inferno esses Eu não vou, não vou nem tentar brigar com eles porque tem que bater tanto, mais tanto neles. Ó, oh. que maravilha! Que tem bastante dessa matéria escura. Eu acho interessante antes de ir para o espaço descer. Prefiro fazer a parte de baixo antes. Por quê? Porque o espaço contém muitas áreas como essa. É... Essas manchas, né? Então... Você vai precisar, de todo jeito. Ó, Quase, hein? Olha a força desse dragão. Quase lá. Eu, hoje eu acredito que vai ser um vídeo mais curto. Tomara, né? O último vídeo, Meu Deus! A gente é ótimo mesmo, hein! Pronto! Apertamos os três lugares! Hoje a gente tá com o HP muito baixo, eu já vou me sacrificar aqui. Para não, não ficar difícil de recuperar a alma depois. Que baita corrente. Os inimigos aqui eles dão ba bastante porcentagem de vida. Oh, que maravilha, hein? Chegamos. Chegamos no portal. Vamos usar isso aqui. Não custa nada. Sentar no banquinho. Daqui a porta para negação. Tormento. Realmente é um tormento. Essa, essa área que a gente está acessando. É então, um inferno. inferno. Joga até sangue. Que maravilha. Não, não, não, não, não, não. Agora o que vamos fazer? A gente vai pegar o banco, reportar lá para cima onde a gente encontrou o primeiro banquinho, e vamos subir para o espaço. Hum. Tá meio tenso. É, a gente tá meio se complicando, viu? Existem momentos que a gente faz isso mesmo. não quero saber de você não, dragão. Sai fora. Sai fora maluco, né? Peri um, cole... um amigo meu. Beleza. Essa área aqui, apesar de ela não tem chefe, nem nada, ela só serve como ponte, mas ela contém várias missões. Então, ela é... Tem muita coisa para ser feita. Não é simplesmente... Pronto. Com muita sorte a gente não vai... Aqui pronto, achamos... O portal, a parte de cima, é, são três partes. Não me engano aqui já deve ter um... um pilarzinho né daqueles Não. Nossa, isso não é bom Isso não é bom Não, não, não, não, não, não <risos> Morrendo pro dragão, vou ter que derrotar um dragão agora Vamos lá derrotar o dragão né, o que resta Ah não, como eu me afastei, <risos> como eu me afastei, não deu nada Eu não sei nem para onde a gente está indo Não lembro Ah, lembro sim Hum, olha é que maneiro. Melhor pular, o jogo é cruel demais, velho. Pronto, pronto. Vamos recuperar aqui, ó. Os pulos. É sempre uma tensão enorme. Olha que maravilha. Eu gosto bastante dessa, desse negocinho aí. Coletamos um fragmento de espelho como se não fosse nada Isso aqui é um pouquinho mais enjoado Hoje a gente está fazendo o caminho errado que Pode ser também, né? Não, zoom out Será que... Será que a gente tinha que subir ali do lado? voltar aqui e recuperar, né? Recuperar, a calma. Talvez seja o caminho certo mesmo. Eu gosto muito como ele não tolera nenhuma margem de erro, né? Aqui, ó. aqui deve ser o caminho certo, porque tem. Tem um pilar. Já deu ruim, né? Até ah, tá que não, tá até que não. Nossa! A gente deve estar chegando no espaço. A gravidade está diminuindo. Só... Isso é um forte indício. É, eu acho que é isso mesmo. Ó, oh, é bem legal a chegada no espaço. Agora é o melhor estilo Mario Galaxy, né? <risos> Eu preciso achar um assento para a gente concluir o vídeo. Que é isso? Só queria mostrar mesmo essa ponte. São as duas horas são obrigatórias. Na parte de baixo a gente vai obter o, aquela habilidade que vai nos permitir entrar nas sombras, que é onde a gente hoje toca e explode. E na parte de cima a gente vai carregar o cristal. É bom ter esse assento aí, para carregar o cristal vai ter que falar... A gente foi lá no, na Fortaleza Submarina para obter ele. E vai ter que falar com a... A, a moça lá do tempo de sonhos. Eu sei que isso aqui é uma área divertidíssima, muito diferente, sabe? Os inimigos dão uma, uma porcentagem medonha de XP. É bom para farmar. Bom, acho que é isso. É isso. Está mostrado aí. Vamos chegar no espaço essa área ponte terra de ninguém também a entrada para o submundo e cada um desses vídeos vai ser outro longa metragem principalmente do espaço do espaço é é muito imenso é muito imenso mesmo e concluindo as duas as duas áreas a gente vai chegar na área final então acho que vai dar esse quatro vídeos quatro a cinco vídeos a mais acho para concluir a série Agradeço a todos que estão assistindo, deixe seu like se gostou, se inscreva no canal, dá um nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e com recomendações. Esse é os três. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre tá lendo e quando tá respondendo também. E fica assim, até tá, o próximo vídeo. Viva me amizade! Uhum.